Fala galera, aqui quem tá falando é o Pedro dos Santos. Hoje eu vim trazer um vídeo especialmente pra você, tá? Que me assiste aí, que curte meus vídeos, que comenta. Hoje, cara, eu vim te mostrar e vim te dar uma oportunidade de uma ferramenta aí, tá? Que é o Canva Pro. Muitas pessoas não estão tendo ele, muitas pessoas têm, mas é muito caro ficar pagando ele mensalmente, certo? E eu vim fazer algo pra você, especialmente pra você. Então aqui eu vou estar tá mostrando o Canva Pro, beleza? É. Eu vou estar deixando ele vitalício para todos que chegaram até aqui agora no vídeo, beleza? Como que ele vai ficar vitalício? Claro que tem um precinho a pagar, beleza? Mas você não vai pagar mais do que só uma vez, beleza? O que, que eu estou fazendo aqui? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês que realmente é verdade, que é real, tá? Deixa eu abrir aqui e já vou explicar o passo a passo do que vai acontecer. Beleza. Aqui, eu vou nos elementos e vocês vão ver que não tem mais nenhuma coroazinha, tá? Que Tá tudo liberado aqui para vocês, beleza? Então, vocês vendo isso aqui, vocês já começaram a acreditar em mim e estão vendo o que eu tô falando sério, certo? Aqui, ó. Só deixa eu carregar, porque acho que a internet hoje tá meio lenta. Ó, como vocês viram aqui, ó, não tem mais nenhuma coroazinha, correto? É, isso mesmo. Não tem... Uma coroa. Eu tenho espaço para mais de 3 mil pessoas entrar aqui, tá? Uh, como que eu vou te dar essa oportunidade hoje de estar tá entrando no Canva Pro? Você vai pagar um valorzinho acessível, tá? uma vez só, e você vai ter ele vitalício para o resto da tua vida. Tu vai pagar 1497 uma vez só. Uma vez só. Você vai ter o acesso ao Canva Pro, que vai te dar a possibilidade de fazer vídeos, é, embalagens, coisas que tu ainda não faz porque não pode porque o Canva te proíbe e hoje ela é uma ferramenta muito usada ela é uma ferramenta que é compatível para todos os aplicativos né então tu usa essas imagens tu consegue usar elas então aproveita tá vou te estar deixando um link aqui embaixo tem uma página ali que vai te explicar passo a passo como que tu vai fazer beleza vai colocar o seu e-mail seus dados tudo mais comprou o acesso foi para você tá através de um de um PDF você vai clicar dentro do do Canva vai estar tá ali Canva VIP, você clica e você vai ser direcionado com o um link de convite daqui, beleza? E para você que tá precisando aí de uma renda extra, que tá passando necessidades, tá? Eu vou te dar uma chance hoje, beleza? Que é um sorteio de um iPhone dia 10 do 5. Tá? A gente vai sortear aí um iPhone 13 Pro Max, beleza? Uh... Só que esse iPhone ele só vai ser sorteado para as pessoas que estiver adquirindo ali. Um produto chamado MyBits. O que é esse MyBits? Hoje a gente está fazendo muito sucesso, tá? Com uma ferramenta aí que está pagando dinheiro para nós, beleza? Como que, é? como que ela paga dinheiro a gente? A gente investe dinheiro, beleza? Todos os dias a gente investe dinheiro e ele cai para gente, cara. Ele cai pra gente. É sensacional isso, entendeu? Eu nunca vi algo parecido como esse. O que você tem que fazer hoje é o seguinte, você vai ver links aqui embaixo do vídeo, você vai clicar nele você vai ser direcionado para uma página. E lá vai estar tá te explicando passo a passo o que você tem que estar tá fazendo. Mas olha, presta atenção. Aqui é um produto muito da hora. Por quê? Você já teve poupança, você já teve vários tipos de investimento, trader, é, tudo mais, beleza? Só que o que eu quero te explicar é que aqui você não vai precisar estar tá tendo assim, um, um compromisso de ficar ali operando ou de ficar apostando, não, cara, tá? Se toca, presta atenção, beleza? Aqui você vai colocar o seu dinheiro, você vai investir o seu dinheiro e esse dinheiro vai se pagar todo santo dia. Vamos dizer que hoje tu tem apenas 20 anos e vai se passar 100 anos, claro, gente, às vezes a gente não vive até ali, mas beleza. É, se passou 100 anos, aqueles 100 reais que você investiu, ele vai Fica girando, girando, girando, girando, girando. Então, tu já viu como é a potência desse negócio. Ele não para. Ele não para. Então, venha logo. E outra coisa. Se você chegou até aqui, se inscreve no meu canal, deixa o um comentário e me marca em todos os lugares, porque realmente eu vou mudar a sua vida para melhor, tá? Falou, feras. Até mais. Tamo junto. Tchau. Que isso, mano? Caiu várias comissões aqui, ô pai. Oh, oh, oh. Ei, já vou botar nos stories, né, negão? Que inês essa aqui, mano? Que inês aparecida aqui. Aqui, brotou. Seguinte, vamos mandar o vídeo pra tu mandar. Aqui, aqui Essa aqui é que nós chega ó. Essa linha aqui, ó. Lembra que ela uma vez? Vou postar, mano. vamos postar aqui, ó. Não para de chover pix. Só que eu tenho que botar a foto da agência e jogar na agência, tá ligado? Uhum. Marca ela. <risos> Você não sabe fazer lançamento, sua pirueta? É.